E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V. E hoje galera, é ela. Olha isso mano. A Cherook. Que a Disney anunciou aí uma série com a Hulk fêmea. Vai contar aí como é que ela adquiriu os poderes, etc, etc, etc. E é, eu vi também aí algumas coisas... É, que parece que o ator da, da, que faz o Hulk, né, no cinema, eu não sei o nome dele, esqueci, sabia, esqueci, sei lá como é que eu não nome. deixa nos comentários o nome do ator aí, ele meio que vazou, dizendo que o bastão está sendo passado, pelo jeito ela vai assumir aí o protagonismo do, do Hulk, né, na, no... junto aí com os filmes da Marvel, os futuros Filmes da Marvel aí que tá se desenhando, né? Tá, cada, tá saindo alguns filmes aí, né? Como o do... Eita! Como Doutor Estranho. Tá se desenhando aí um novo universo aí, né? Da Marvel. E, e será que ela vai assumir o lugar do Hulk? Cara, não sei. Eu confesso pra vocês, é um, é um gosto assim... Eu não gosto muito... É um negócio pessoal, cara. Acho que, é, acaba sendo. Nos dias de hoje acaba sendo polêmica, né? Você tem uma opinião e tal, é, a respeito de algumas coisas que o pessoal quer polemizar. Eu não gosto muito desse negócio, tipo assim, ah, tem o Batman e o Batman mulher. Entendeu? Aí soa muito que você, ah, você não é a favor das mulheres, etc. Não tem nada a ver, mano. Homem é. Homem é super homem e. Super girl. Entendeu? Eu preferia, assim, meu pensamento, criar um novo personagem ali que semelhante aos poderes do Hulk, semelhante aos poderes é, do, do Superman. É, tem a Mulher Maravilha, que é legal pra caramba. A Capitã Marvel, né, que também é outro herói aí, né? São heróis que não estão, tipo, ligados a um personagem masculino, né? O próprio personagem mesmo. Mas vamos ver, mano. Vamos ver se vai ser legal. Cara, tá dando uma bugada ali o íconezinho ali embaixo. Ó. Ele tá bugando aqui na tela. Tá aparecendo... Tá dando uns teachers ali. Eu prefiro que crie um personagem novo do que ter esses personagens assim. É... O Miles Morales é legal, eu curto, acho legal. É... Mas eu sempre sou a favor de criar um personagem novo. E... É mais interessante. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser. Mas, seguinte, como eu tô aqui com a... Com a Sherwood. É... E esse mod aqui, mano, ele... Caramba <risos> O cara não uma porra, não me da porra Ih, caramba, tá com uma arma Olha lá, olha lá, olha lá, lá, é o chinês Ah, te lascar, rapaz. Respeita Pera aí, ó e, e, Esse mod aqui, galera, ele foi atualizado, mano Ele tá com umas paradas legais aqui, ó Ó, olha isso Caraca, moleque Ele tá, ele tá com aquela Pera aí que tá dando umas bugadas, mano você pega aqui o... Ele faz aquela parte lá do... Esse... Nossa, peraí. E a gente vai tentar dar aquela porradinha no trem lá e tentar descarrilhar ele. Os nós sabemos aí que é o trem... Peraí, eu tô tentando pegar o cara. Peraí, pega. Ele faz aquele... Do, do filme lá, cara. Do... Do Loki, quando o Hulk pega no Loki... Ó Pedrada Caramba, arrancou uma pedra aqui do chão, maluco Vou demorar muito não Só quero mostrar aqui algumas coisas São bem, bem legais aqui Eu tô tentando fazer isso aqui, mano, ó Pegar aqui o boneco Ver se a gente consegue pegar um Alguém aqui Ó tá ah, louco, irmão Vamos lá, vamos, corre Corre Vai ser uma mulher maromba, né, mano? Tem que ser, né? Caramba, esse teclado bicho do caramba. É, vai ser uma mulher marombada, né, mano? Pra ficar, pra ficar legal, né? Porque o Hulk é gigante, mano. O cara fica... Ministro, né, mano? E aí, como é que vai ser? Ela vai... ter hum. loucona? Fora... <coughs> tô tentando pegar os caras aqui, mas não tô conseguindo. Como é que vai ser? Vamos ver, né, mano? Vou esperar pra ver, né? Esperar pra ver. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero pegar um boneco aqui porque ele bate no chão, mano. É bem da hora. Não. Pega. Mas esse mod aqui foi atualizado dos hooks que eu, dos Hulk's que eu trouxe aqui no canal. E, ó, Atomic. Tem que afundar o dedo aqui pra... Ó Porradinha no chão Caramba Lasca com tudo, velho E tem esse aqui, ó Olha esse Range, range não sei o que Tá tenso o teclado, mano Tá tenso, aí. Vamos lá Ó Ó Nossa, mano Aqui tá, não tá com a voz feminina, né? Porque é o mod do Hulk, né, mano? A gente só colocou a She hulk aqui A skin dela, né? Mas ele tá com esse deslize Ó, seguinte, vamos lá pro trem lá Que eu já demorei muito aqui Bora lá pro trem Ó, tamo aqui na linha do trem eu tentei instalar o trem bala, já fiz vários vídeos aqui no canal com o trem bala Mas cara, tem alguns mods e passado o tempo, não sei se eles param de funcionar ou a galera não atualiza Mas simplesmente eu não consegui instalar o, o, o trem bala, mano, com a velocidade e a skin É... Mas, enfim, ó, ele deslizando, que louco, mano Ó, eu acho que ele tá um pouquinho mais rápido moleque! Ó, só o jeito que tá bugado, ó. Você viu aí, ó? Eu tentei instalar, mas não, não, não tá legal, mano. Vocês já viram aí já arrebenta o trem, cara. Vai bater de frente com o trem, cara. Já era, irmão. Regaçou o trem, cara, não precisa nem ir. Ô, oh, meu Deus! Eu Tô tentando correr aqui, cara. O teclado faz isso, velho. Deixa eu colocar a câmera aqui um pouquinho mais longe. tá deslazinha é muito louco Olha isso, cara. Que louco. Ó. Achou. Tá ah, eu ia editar isso aqui, mas não vou editar não, mano. Quando acontece aí, eu costumo tirar, mas... Não vou tirar não. Caraca, mano. Deu um burro no carro ali. Eles são... Qual oh, é, parceiro? Olha lá. Aí, aí, consegui pegar, consegui pegar Ó Caraca, moleque É o... Agora aprendi aqui É o que que pega, é o que Cadê um sujeito? Vamos pegar aqui um sujeito Ó Opa, ah, peguei a moto Pega aqui um cara, aí Tipo, tava bugado porque o Hulk é maior, né, mano? Ó, é aquele. Aquela porrada que. Aquele, aquela parada que ele faz com, com o Loki, ó. Bate no chão. Na verdade ele bate pro lado, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem vários aqui, ó. Tem esse, vamos ver esse aqui. O que, que ele faz? Caraca, mano. Que isso, velho. Pera aí. Vem cá, sujeito. Olha os bombeirão. Pega o bombeirão. É o que, caramba? Apertando errado. Pega! Aí. Por que é isso, mano? Joga. Joga, joga. Olha, batendo no chão, mano. Que louco. Taca! Aí. Nossa! Vamos pegar o caminhão. A pegar o... Olha, só de encostar... Aí. Caramba, mano. Que bagulho bugado. Eu falei, mano. O mod foi... não foi feito pra esse... Aí. Você ó. É uma... Nossa, com nele. Mano, o mod é muito louco. Muito louco mesmo. O radioativo. Mas é isso aí, galera. Deixa seu comentário. Tá... Vários memes aí, né? Saiu também, <risos> Da cheiro os caras zoando lá, falando que ela Parece a Fiona e tal <risos> A Fiona é mais gordica, né Policinha Ó, oh. e caramba O trem já viu, né O trem já era Mas é isso, galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Vamos, vamos, vamos derrubar mais um trem Peraí Aí Aí Caraca, mano Olha o trem, velho Descarrilha fácil, parceiro Olha aí Ele vira bem que papel, né Depois que ele sai do... Do... Do... do trilho. Eu falo... A gente faz sempre vídeo com trem Porque Todos nós sabemos que Praticamente ele é imparável De uma maneira natural Você não consegue pará-lo Mas é isso, galera Se gostou, clica no gostei Me segue aqui, ó Nas minhas redes sociais Que tá aqui em cima Tamo junto Eu mostrei a skin dela aqui, ó Vê a She. Ó, rapaz do céu. Tá daorinho, hein? Hum? Bom, é isso. Fui!